Então, hoje eu vou continuar, né, aquele rumo estrelato, tá? Rumo estrelato do Gato Burro. Então, bora. Então, bora. Gato Burro vai estrear contra o Fortaleza. Então, pra você que não sabe, tipo, ou, é, esses dias eu comecei o um rumo estrelato, tá? Foi o do Gato Burro. Aí, mano, a, ele tava na base da Chapecoense e agora vai estrear pelo Grêmio. Então, bora aqui, né? Eita Diego Alves Quase que tu Quase tu dá uma entrega, doido Quase que tu vira entregador de pizzaria, doido Oxi Ah, doido, esses Esses caras tá... tá de brincadeira, doido Olha isso Olha a entrega que ele deu Os oh. caras entregador Ainda bem que o goleiro defendeu, fez um milagre Ó, oh, deu ruim, ó. Oh. Deu ruim, doido. Ih, já tô entrando, doido. É o Diego Souza cansou rápido hoje, hein. Cansou rápido hoje. Começou nem o um segundo tempo, doido. Ó, oh, doido, não se entrega, não. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Percebeu doido? Como é que ele vai ter impedido O time que você joga no começo lá sempre é horrível, pelo menos o que você estreia, doido. Sempre joga muito mal, doido, mesmo sendo tipo dos melhores. Tipo, ah, pode ser tipo. É o. O Real Madrid, doido, do Barça de 2015. Tá? Ele. Se... Não, basta de É, doido, ele. Não importa. Se for, tipo, o Barça 2015, vai jogar mal, doido. Ah, doido, pelo amor de Deus, né? Quando resolve tocar pra mim, fazer essa bobeira, né? Ó, oh, doido, pelo amor de Deus, né? Doido, eu nem encostei na bola ainda, doido. Que time fuminha, doido. Finalmente encostei nessa bosta. Toca! Toca, doido! Cruza logo, seu fake. Eu não entendo, doido. Vai, vai, desperdiça não Finalmente Boa, Soares! Oxi Já começou na palhaçada de saziar Falta, tem que dar, juiz Cartão amarelo Cartão amarelo, bem feito, América Mineiro Bem feito Suárez Pra fora, doido Mano, aqui era melhor mandar um cruzamento, tá? É, tá meio... Tá meio curvado, né? Ó, Diego Souza. Diego Souza, golaço, maluco! <risos> Deixou o zagueiro lá só olhando, maluco. Deixou o zagueiro lá só olhando. Avante, sem travante não é assim, não. Velho. Oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, oxi, oxi. Impedido, muito impedido aliás Nossa doido, o cara tava bem pouquinho impedido Calma aí, volta falta Tem que dar, Juiz E ele lesionou Não manda pra mim, tá? Meu boneco de cabeceiro é É horrível, doido Boa, boa Uma chance dessas tem que aproveitar aliás Tem que aproveitar uma chance dessas Ah doido, manda mais alto. Boa. Manda pra ataque, mano. Ah doido, nem para dar contra-ataque. Eu nem coloquei menton, né? Não que eu... Coloca aqui. Doido. Ataque. Eu, vou, eu vou, vou... colocar o Suárez. Eu acho que o gato burro já... Eita, cruzamento, golaço Que isso, Suárez, que isso <risos> Eita, Suárez Precisa de humilhação não, doido Precisa de humilhação não, doido Precisa mandar gol de bike não, maluco <risos> O Suárez já vai lá Já vai lá e manda um gol de bike, doido Pelo amor de Deus, Suárez <risos> Isso aí já é humilhação demais, doido o jogo bom começou O Suárez já mandou o gol de bike Ali ainda, dedo. Deixa eu ver, né, se foi de bike Vai é que foi de voleio Mas acho que foi, pelo que eu vi foi Foi lá, mandou o cruzamento pro Suárez Ele foi lá e mandou Só que eu acho que é meia bicicleta, né Meia bike dedo, Eu já tô entrando, dedo. esse Diego Souza Cansa demais, mano Esse Diego Souza cansa demais, hein Diego Souza cansa demais, ó Entrei a... Mano, não tem nem 30 minutos Jogou, já entrei, doido Tá Calma aí Dribla aí, toca de calcanhar Boa jogada linda. jogada linda Manda daí mesmo Pra fora A jogada era boa, hein Eu devia esperar Não toca pra mim, que eu tô impedido E, e, e aliás, muito impedido Cresce, só isso aí um isso é um minuto juiz tá, Bora pro segundo tempo eita doido pra, precisa disso não mano toca aí doido olha tô procurando ele. Ah, doido seria um golaço ah, a bola ainda tá com o Grêmio que não mandou pra mim não Mandou pra mim no momento errado. Aí foi pra outro jogador que bateu no meio. Nossa, doido. Calma aí. Ah, doido. Cadê a falta, juiz? Me puxaram aí, doido. É o juiz não dá nada. Ah, doido. Pelo amor de Deus, né? Ah, doido. É o Goiás, né, time? Mano. Mano, precisa de tanta agressividade não, time Precisa de tanta raiva não, doido Vocês ganhando, time Ah, doido O cara... Mano, eu tava... Eu tava lá, doido O cara não toca, doido É muito fuminho esses bonecos Doido, esses bichos é muito ruim, ah doido, como é que eu... Ah doido, isso aí roubado! Núrdo! Como é que o jogo é negócio de um técnico é? Tira um cara que entrou no banco! Núrdo! Quem faz isso? Quem faz isso, Núrdo? Quem tirou alguém que entrou... Tá no meio do jogo, e estava tá no banco! Ah doido, tem é um técnico que é muito ladrão, doido! Não, não, doido. É muito. É muito estranho mostrar esse, esse... Um tudo de PS2. Não. É muito estranho, é meio roubado às vezes. Oh. O time também não. O último não entrosa. Oh. Pelo amor de Deus. Então por favor desista um...